Okay. ok, let's go, let's go. Uh, uh, uh, uh, uh, okay. Me sinto quente, tipo um quick gag Niggas todos tipo um fake pack Black e branco, suegue a blackjack Repetite a nick, morres tipo Jack Quero cem pra queimar a track Gasolina pra queimar os Que Esses niggas sabem quando faz a zetado Eu não Dubai me disse e faz-se como é só Traguei os web pras niggas comem pó Pentei fora, meu demônio na boa. Já no rap faz aquilo em pó na beca e cago gilipó Niggas sabem, cheguei tão nervoso confronto o flow tão pesado pra aniquilar. Garrafas de código aquecer o meu peito Tô apagar o fogo com tequila Eu vou tequila, onde enche o covo é inundar Não mexe quando bate inunda. inundar só pausa, só pausa, só pausa Não se estica monta até inundar Ya, yeah, já sabes como eu faço P.F. do é só maço Canha trancados num poço. Hoje eu tenho os repés dau. Canha trancados num poço. Hoje eu tenho os repésdal. Canha trancados num poço. Que me deu as chaves, liberta num poço. Hoje eu tenho os ganha Canha trancados num poço. Hoje eu tenho os repés dau. Canha trancados num poço. Hoje eu tenho os repés Canha trancados num poço. Boço. Sou rapper arte, eu faço parte. Editei flows que nem Pixar Uma não conspira, acaba de marte E vivo nessa cena de nem negociando Sei que pra muito sou uma tragédia. Quantas esses são comédia, implacável no rap, eu faço na média. Rrr. Eu tô no game e não perco foco. Olho pra cima, caminho ao topo. E acho uma faca, juro que eu não pouco. levar? Eu nem faço esforço Eu vou sozinha E tu com reforço. Yeah, yeah. Tipo a palanca Eu sou raro yeah. Nessa cena Eu não paro Qualquer pita Eu yeah. Qualquer, yeah. Qualquer nica Eu amarro yeah. Essa nigga tem rimos Rotura, aqui é pé no pescoço. Quando o assunto é mudar de flow, eu sou perito. eu choquei com esse beat, força de atrito. Barras, barras, barras tão pesadas, isso é manguito. Tô a tirar um curso de divisão, eu vou ser rico. O é chave, chave, Libertar não posso. Hoje eu tenho os rappers da O Ganhar trancados num poço, hoje eu tenho os rappers Hoje eu tenho os rappers dao, trancados num me deu não posso. Hoje eu tenho os trancados num poço. Hoje eu tenho num Hoje eu tenho os num